Muitas vezes eu falo para vocês sobre arrumação e organização. E aí muita gente vai me dizer assim, ai, mas o meu armário é tão arrumadinho. Esse daqui é um exemplo de um armário que é arrumadinho. Olha só, um armário com sapatos, tá vendo? Dá até para você ver quais os sapatos, eles têm saquinhos, tá vendo? Para não ficar um em cima do outro, né? Agora, se eu quiser achar aqui a minha rasteirinha vermelha, ou mesmo a minha bota preta, como é que eu faço para encontrar alguma coisa aqui? Não é só porque tem saquinho de sapato ou qualquer outro tipo de produto que está organizado, tá? Muitas vezes a gente tem essa falsa impressão. Arrumado não é organizado.